Olá pessoal, tudo bom? É nós de volta aqui no canal para mais um vídeo especial. É isso mesmo, depois de termos atravessado um período completo sem postagens de vídeos aqui no canal estamos de volta e dessa vez vamos fazer um recomeço super especial, mas esse recomeço com uma série de aulas uma maratona do Revit Maratona essa, aonde estaremos fazendo uma série de vídeos que vamos chegar a este resultado aqui. Portanto, vamos estar a desenvolver esta prancha com uma planta, com uma planta baixa completa, posteriormente quatro alçados completos, dois cortes, uma perspectiva isométrica do, do nosso 3D e finalmente uma implantação do nosso projeto. Queridos, estou passando somente para deixar ali esta informação a você. Dizer que já já, brevemente, estaremos a lançar a primeira aula desta mega maratona. Espero que você possa assistir cada uma delas. Reitero, você está tremendamente proibido de perder sequer uma aula, tá bom? Tremendamente proibido. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se já. Para que você possa estar apercebido das notificações constantes que o canal estará fazendo das séries de aulas aqui no canal desta super Maratona, é nós Adriano Pascual Até ao próximo vídeo Bye, bye